E aí, pessoal, beleza? Estamos voltando aqui com o nosso Yu-Gi-Oh! Já vamos sair da loja de, de cartas e vamos para aquele local de batalhas e tudo mais. Vamos enfrentar o Joey, campo de duelo. Temos ainda o Joey para enfrentar aqui, eu acho que é o Jono que chama aqui e o Kaibana. Eles não são difíceis, principalmente o Jono, né? <risos> que ele é fracão. O Kaiba eu tenho que cuidar, porque ele tem uma carta de 1800, que é o Madin, Mago da Lâmpada. É a única carta que causa problemas dele. Eu não posso deixar ele fazer fusão. Se eu conseguir evitar isso, vencemos. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Não temos nada que combina aqui. Esse início de, de jornada é difícil, porque a gente tem muita carta de inseto e de, de monstro. Que só atrapalha, né? polui o deck vamos dizer assim então a melhor estratégia é descartar não faz fusão, descarta ó, essa aqui é uma, é uma combinação boa ó. o Muka Muka, que é aquela mosquinha de pedra com a fada da chave mistical e essa aqui, ó, com essa carta, se a gente fazer ela de início nós já vencemos do Kaiba, por exemplo não temos mais risco de perder é muito difícil ele conseguir fazer alguma coisa mais forte que ela a menos que a, a máquina faça algum dragão elétrico, aquele dra Twin Head Thunder Dragon. Se não, é aí fica mais tranquilo. Então, aqui já não temos mais nada que equipe. Vou tirar esse monstro, esses dois monstros, tem, tem a carta de água e tem a, a carta de monstro marinho. A carta de monstro marinho não faz nada. Ai, empatou. Não perdi, ah, não acredito, perdi pontos de vida. É que sacanagem. Perdi de burro. Podia ter só defendido, mas faz parte, viu? Então, esse início de, de jornada a gente não tem previsão de pegar uma única carta boa mesmo. <risos> Olha ali, rapaz, matava mata o bonequinho. O maldito matava o bonequinho. pote Trick. Vou montar aqui. Não tem nada pra fazer aqui. Isso aqui é uma raiva. Aqui me deu minha raiva. aí, quanto que é? 400? Jailvis, é, espectro fantasma, phantom ghost, área ah, mística, né, a mística é o Sandy, e o Tongil, que eu acho que é Tongil mesmo o nome dele, né? foi traduzido, porque não, não tem um significado, acho que é um nome próprio, olha ali rapaz, o João está se passando, ele está querendo me ganhar, Vamos meter um, Power, um Flower Wolf aqui Só para fazer uma fusãozinha bacana, sempre lembrando das fusões, né? Aí, Sand, ainda tem vantagem, então a bancada de 2.200 para acordar e já é. Muito bem, vamos ver o que a gente conseguiu. Sugado, sei lá que de acha. Isso Vencemos o Jono. Agora vamos lá Eu Não sei se é o Seto ou é o Kaiba Nunca lembro qual que é qual Mas vamos enfrentar esse louco aí Vamos ver Ah, é o car a carta de campo da... Ele é... Ah, meu Deus É tipo é um campo mesmo, não é floresta não lembro agora o nome, o nome inglês que a gente usava. Beleza, temos fantasma, inseto, isso aqui ele serve como espada, mas ele também serve como fogo. Então eu não quero gastar ele agora, ah, mas eu vou ter que gastar, né? Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa só pra me defender. Aí, ó. Defesa. Se ele não me matar, eu tenho um monstro de 1800. Se ele me matar. Beleza. Olha, eu tenho um monstro de 1800 na mão agora ali. Que é o Pumpkin. Uh, uh, King of Ghosts, alguma coisa assim. Ah, muito bom. Estranho ele não ter tentado me matar, né? Só porque a defesa dele era é maior. Agora eu já equilibro com o Madin o mago o místico da lâmpada. Então a partir de agora dá para nós fazer uma um joguinho bacana. Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar não dá jogo, mas vamos ver. Só para eu tentar lembrar. Ai meu Deus. Inseto virou inseto maldito. Virou uma porcaria na verdade. Vamos forçar ele atacando essas cartas fracas então. Korogashi. Depois vamos fazer um teste, vamos ver a animação. Ai, Mario, Robô, Mônica, aqui é Monstrão, né? Vamos fazer aqui assim, essa combinação que não vai dar em nada. Vamos fazer aqui, ó. vou atacar no um quadrado, a gente poder ver a animação. Ó. O Mago do Tempo, é uma carta interessante, e o, e o Rei Abóbora, né? O Pup King Vamos ver como é que é a minha abóbora virada em monstro Aí, eita, que bagulho feio e o Mago do Tempo O oh, Mago do Tempo ficou estranho também Não dá pra falar, que De frente ele é bonitinho As animações, nesse caso aqui no, no Play 1 Elas ficaram meio bugadas, né? Meio estranhas, mas... Quem quer ver a animação Tá aí o formato como ele é o um Playstation 1, ele, tem, ele é mais poligonal, né? mais quadradão Os tentáculos do, do monstro aqui ficaram, Parece umas varetas Mas quebra o um galho <risos> Beleza, vamos começar a tirar dano dele Se ele atacar o meu mais fraco, a gente dá uma bangornada nele E termina com o assunto A partir daqui a gente vai, vai para uma outra era, vou dizer assim Ele é a lua, a estrela desse bicho. Vamos ver. A fada era para combinar com o bruxo. Eita. Não, não combina. Porcaria nenhuma. Deixa eu ver ah, vou Eu vou tomar dano na próxima carta. Mas o que interessa é eu, eu forçar ele a atacar. Não tem problema. É, de zero não é opção agora. Tá com 3 mil de vida. Dependendo de como for, eu já finalizo ele na próxima rodada. Vamos torcer. Ah, oh, regou, oh, oh, oh, oh, oh. Da grão planta. Eu tenho a carta da Yami. A Yami, ela fortalece os monstros Dark. Em compensação, ela enfraquece o pessoal da luz, né? As fadinhas e tudo mais. Uh, vamos, gastar os mais fortes, que só para garantir, né? Olha, ele Jogão Negro, o Rei da Selva e o Sombra Negra, beleza? Vamos terminar com a raça desse Seto Caiba, desse Caiba, desse Seto. Seja lá qual for. Olho de Fogo, me interessa essa carta. É fraca, mas para fusão ela, ela me, me serve. Não acredito que perdi. o farol, basta por hoje. pedir para Agora todo mundo vai querer lutar comigo. De novo. Não, vou lá fora. Não aguento mais jogar com vocês. Vocês são muito ruins. Vai, bem. Agora vou no palácio do farol. Ver o que, que eles estão aprontando. No meu quarto Fui danar no meu quarto real Daí tá o meu servo ali E parece que vai, teremos algum tipo de, de Invasão Feitiçaria em volta Na sala do palácio, senhor Heixin O que esse canalha tem em mente o que é tipo <risos> É o vilão master aqui O narigudo, aquele que tá dando risada ele Quebrou geral, hein? E quebra geral com cartas de duelo. Aí, está louco? Não, eu acho que não. Só vim reivindicar meu trono. Ah, para não pode ser rei. Imperador faraó. Os caras sempre querem tirar os personagens principais do poder. É brabo. Poder das trevas. Não, ele é muito maligno. Tesouro proibido. Eita, pô. Tá quebrando tudo do príncipe retrô Essa aí a minha mucama Logo o Hexin invadiu o palácio Que eu não vi é o Nucos, né O porque porque não sabe, é aqueles Os capados, aqueles que ficam abandonando as, as penas Mas Tem os figurantes ali O Kaiba tá ajudando ele Logicamente, né Ser é fiar da mãe Então retro. Silêncio, vamos embora Vem junto, rapaz ah, Esse aí vai eu tava fugindo, não deu certo. Ele veio me impedir. Vai vir o Eixin. Ele vai perguntar se eu vou, recuso, se eu vou entregar ou se eu vou falar. Eu me recuso. Aí o, o Simon Muran, meu, meu fiel ajudante, veio me ajudar. Me entregou o língua do Milênio pra vazar. Os coitados, tá todo escangalhado ali. Não posso deixar o tesouro cair da mão dos vermes. Ele é o, a última peça que protege o poder, não sei o que. Agora vai, vai vir o seto pra cima de mim, rapaz. É que é tudo carta de duelo, né? Capaz de quebrar no chão. Mas é tudo carta de duelo. Eu corri, mas não, não adiantou. Chegou o reixinho. Agora é o duelo mais injusto do jogo. Porque meio que assim, eu sou obrigado a perder. Porque mesmo se eu tiver, eu já testei, mesmo se eu tiver carta para ganhar... Ele luta de novo comigo, filha da mãe. Aí, vamos tirar besta embrionária. Que não faz nada. E vamos tirar esse auguste aqui. E botar esse... Só para só ter humilde defesa. Não que ele sirva para algo. É que a gente não tem mesmo carta de reposição. Olha, ele já vai na, na, no campo das trevas, né? No Yami Eu não tenho nada pra fazer aqui Eu vou deixar ele só Só vou testando fusões Ali, rapaz Vamos ver que carta roubada Ele vai lançar de uma vez só Olha aí que bicho maldito Dragão três chifres, ele já é mais forte Que a minha carta melhor Eu vou deixar ele dar dano em mim, porque essa aqui eu sou obrigado a perder. Não existe possibilidade de vitória. Então não tem nem por eu, eu me avançar muito. Esse é o dragão que eu quero. Ele é ao longo do jogo, é a carta mais prática que eu tenho de fazer. O que tem a é força. Aí... Terminar com esse Paranauê de uma vez. Vamos ver o que ele vai lançar. Acho que ele vai atacar com a, que já tá virada, né? Nem, ah, não, já. Aí usou o Zou, rapaz. O Zou, ele tem, ele é um monstro das trevas, mas ele tem só do, Ele tem 2600, né? Ele ficou com três. Fodeu. A ah, versão traduzida ficou do... devota. Fodeu. Ah, gostei, gostei, né? gostei da surpresa. Ah, puxou a referência de GTA Ah, ah gostei. É perdi com gosto. Tá. Temos monstros que são sacerdotes. Quando eu vou, eu vou, agora eu vou, vou invadir o futuro. No caso, o presente. Vou quebrar o enigma. Vai gerar uma magia e tudo mais. Agora vou pro futuro ou tempo presente. Na forma de Yugi. Depois eu volto para esse passado, teoricamente é o presente do faró, para enfrentar um sacerdote e se libertar o meu povo. Mas eu preciso de, de ajuda. A pessoa e o vão guiá-lo de volta ao nosso mundo. O que eu, eu consegui resolver o Puzzle. Que no caso é o Yugi, né? E Yugi, Ah, Esse aí é o Joey do, do anime. Esse é o Yugi. Eu tô meio que injetado no corpo dele Você <risos> cochilou? Ah, sério, desculpe Ele tava dormindo Tendo um sonho de tudo isso que tava acontecendo Com o farol o Yugi que tem o enigma do milênio Beleza, estamos no campeonato Mundial de Yugi -Oh! Na corporação Kaiba Junto com o Pegasus As, ba as batalhas já vão começar eu curiosamente peguei todos os personagens, vou enfrentar todos os personagens do anime não é nada aleatório, é tudo bem padronizado esse aí é um dos narradores, ah, esse aí é muito roubado, esse sim tem o dragão branco de, de olhos azuis mas ele não tem aquele de 4500 né? ele tem só o o de três cabeças, esse aí tem só o padrão tem só 3000 de ataque que eu não tenho como ganhar dele eu não tenho eu não tenho carta que vença ele, ainda, eu preciso de uma carta elétrica, pelo menos uma. Ela está trabalhando na loja de cartas, vamos salvar né. Save state, bonitinho, aí agora vamos voltar ao menu, Não vamos sair. Vamos enfrentar o nosso primeiro adversário. É o Rex Raptor, ele tem cartas do tipo dinossauro, terra, enfim ele tem um ou outro dinossauro que também serve como dragão então vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa que ele mande isso se ganharmos né tá, ó, nada que veio presta então eu vou deixar essa planta na mão aqui na verdade eu não tenho, eu não tenho previsão de fazer nada Vou descartar essas cartas, e deixar o meu, essa ampulheta em modo de defesa E era isso, muito provavelmente ele vai derrotar, ele, não é, ele é fraco, mas comparado a quem a gente já entre, enfrentou, ele não é tão fraco Aí temos uma, uma moça ali Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a Necogal ou vai dar, vai dar Necogal ou vai dar o Flower do Wolf. Necogal, 1900 de ataque. Era isso que eu queria. Acho que a gente ganha, vamos ver. Aí. A Amuleta ganha por causa da estrela. Agora a Necogal já, já se resolve um pouquinho. A gente com uma fadinha, né? Uma, uma, uma mostreira da floresta. Tem a 1, um, a Necogal 1 um e 2. Essa é a 2. Beleza, flor do abismo, é só uma fro Aí dá pra fazer mais uma necogal necogal 2 Ela tem 1900 de, de ataque Que é um número bom Não é o bicho, mas é bom Ela tem muitos equipamentos que funcionam nela Equipamento equipamentos de bestas equipamentos de fada funcionam nela os equipamentos femininos funcionam nela Então se tu conseguir montar, tivesse só ela De carta única E equipamentos para fazer um, umas combinations muito bacanas A Rainha do Outono Aí, Cyberstein, essa carta é legal, que é super fraca né Que é um Frankenstein robozinho Aí, levamos O Hex Raptor Como é que tem uma coisa que preste? A Warrior of That, Eu não lembro dessa carta. Será que é alguma carta de espada? Eu não tenho muita coisa pra fazer com carta de espada, mas tudo bem. Agora vamos fazer aquele save a cada luta, né? Já que temos a oportunidade e agora se tornei aqui é o um campeonato mundial, né? Vamos respeitar os adversários. Se eu não me agora é o Evil on the Underworld. Isso, ele usa cartas do tipo inseto. Vamos ver o que, que eu ganhei. Ah, ele é um guerreiro que em colocar armadilhas. Para ele é do tipo espada. Eu vou tirar os que não fundem com nada. Tirar essa besta embrionária. Botar a espada só para ter o... uma opção a mais. Vamos torcer para ver alguma coisa boa na mão. Jesus, não vem nada bom na mão. <risos> ah, eu acho que esse aqui eu consigo fazer o disquete aqui ele, pendente. Vou despachar esse aqui. Esse, esse, esse e esse. Eu vou limpar a minha mão. Aí, holograph, Ele usa. Qual estrela que é? Acho que eu não lembro se colhei é as estrelas que ele tem, mas eu tenho mil de defesa já já me ajuda. Vamos ver. Beleza. E ele tem uma carta que tem dois mil e trezentos, não tem dois mil de defesa Acho que é o que é o cocum de evolução aquele. Então vamos. Que é robô, monstro, fantasma planta e planta vamos tentar fazer aquele o rei abóbora e partir pra cima se for aquele de dois mil de defesa ferrou? droga ferrou casulo de evolução eu não tenho com quem enfrentar essa porcaria ai não não não não não não, não maldito Eu não tenho o que vencer agora ah, verdade. Se eu tivesse uma carta voadora Essa aqui dava a questão do fogo Eu preciso do meu dragão Só ele pra me salvar agora Só o dragão salvo agora Agora eu vou tomar um dano violento porque ele vai ficar com três cartas. Apesar que não, a primeira não ataca, né? A primeira é só defesa. Ela não vai me atacar nunca. Então eu posso até tentar ganhar o jogo. Putz, girar gerar gumo. Oh, ó, a carta. Pera aí. Não, eu não. Eu posso. Ah, eu que tenho... eu tô com dois corações, ó. Não, mas eu posso ganhar deles. Eu posso ganhar deles. O meu dragão pedra, tenho quase certeza. Se eu não ganhar, eu consigo me defender. Marte, perfeito, era o que eu queria. Aí, ele é mais fraco naturalmente. Mas na estrela eu ganho. Então, vou forçar ele a se defender. Dragão pedra, boa lembrança. Até ficou meio bugado as animações, vocês viram. Agora vamos pra cima desses caras. Vou botar um insetinho aqui. Ó, tu viu que ficou bugado? Ó, tá o um giraigumo no, no, no meu dragão de pedra. Olha ali. Tá <risos> bugado, tá bugado. Bem tranquilo, bem suave. Já queimei o meu dragão. Tem 900 de ataque. Ah, o Flame Cerberus. Muito bom. Ele também é Marte, ó. Então ele também tem vantagem. Vamos eliminando essas cartas aqui. Agora vamos ganhar terreno. Estão, é essa jogadinha da estrela que me salvou Que ela não... Eita puma. Ah. Beleza, fez uma, uma fusãozinha, mas nada preocupante Eu vou botar essa aqui virada pra baixo Só pra ver se eu forço ele atacar Aí, vamos, vamos liberar geral agora é o campo livre que legal essa carta É meio egípcia Vamos ver se ele vai atacar Se ele vai atacar a é minha virada pra baixo Ah, maldito Daí eu ia falar que já era Vamos lá Espada Espada pronta. Soldadinho de feijão Devo ganhar, vamos ver, 1400, maldito! Civil, eu tá me tirando. Tá acabando minhas cartas falando nisso, vocês repararam, eu tô com 14, então vou fechar a próxima rodada com 12 cartas. Se acabar minhas cartas, eu perco. Eu sou obrigado a despachar uma, pelo menos. Aí, tentou tento atacar se deu mal, agora já é Elvis. Só de raiva vou meter mais um flame cérebro. <risos> Só de aí, vou aprender a não se meter comigo. Aí. Vamos deixar o golpe final para nossa carta bugada ali, ó. Tá ali o Jirai Gumo mas na verdade é o dragão de pedra. Ele que salvou a parada, rapaz. Ele é a estrelinha guardiã dele. Venceu, ganhou alguma coisa? Flor do abismo. Ah, porcaria. É planta, vou pegar. Melhor do que carta de água. Ficou mordido. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim? Beleza, save state com... Vamos lá dar tempo pra mais uma. Agora eu não lembro se é o, o Joey ou a My Mai, Mai Valentine. Ela tem poké, pokémons. <risos> Ela tem monstros voadores. Tem as arpias, entre outros pássaros. Então, é uma carta boa, porque, como eu tenho o de fogo, eu dá para fazer uma galinha. Sim, uma galinha de 2300 de ataque. É bem útil para quem não tem nenhum equipamento, nada. É um galinhão de 2300, Crimson Bird, alguma coisa assim. Vamos ver o que que eu tenho na mão agora. Ah, eu tô com... eu não queria gastar essas caras, porque assim, eu tenho... Ah, tem 1100 aqui, vai ah, pra lá. 1100 de defesa, vamos ver. Geralmente a, mão, a primeira mão dela é, é forte. Aqui, geralmente, as cartas de planta tem vantagem, ou as cartas elétricas. Vamos ver. Flames Cerberus. O Flames Cerberus eu consigo ter vantagem. Aqui, sim. Eu troco a estrela para Plutão. Ó, e ganho daqui e lá. Meu medo só é que se eu trocar a, ó, a próxima estrela dela, tenha vantagem, que é a Urano. Mas vamos ver. Nós conseguimos aquele um gaira do céu que ela tem. Vamos meter aqui espada, fantasma e planta. Fazer o, o rei dos fantasmas. O Monstrinho lá, o Pupking. King of Ghosts. Ah, fala sério, rato prevenido. Dois contra de defesa, vai tomar banho. <risos> Mardito! Eu tô com duas cartas fortes ali agora. Esse anjinho não, não funde com nada, né? Ah, porcaria, vai tomar banho. Eu, eu tento ter vantagem, mas não, ele é muito fraco, não vou nem tentar. Ah, eu acho que ele ganharia, deixa eu ver. Ah, eu ganharia, deixa faz bom, vamos usar aquele ali de chamariz vamos ver se ela vai se atrever a me atacar ah 1500, pulga gigante o cartinho, hein? vai tomar banho Ó, não temos nada nada de nada aqui vai tomar banho vamos despachar essa carta aqui de campo, porque ela não me interessa também, isso aqui vai ser chamariz o gigante já se foi e o rei abóbora agora só vem 2700, de repente na próxima rodada a gente já finaliza e Aí, jellyfish caçar água vivas nada faz nada, vai tomar banho qual é o tipo de carta não tem nenhum plutão aqui Quanto que tem 1200? É ah, naquele botar isso aqui para frente aí é estrela, rapaz. Que o, o Flame Cerberus tem estrela que 1800 já era. Evil Underwood, X Raptor e a My Valentine. Nós conseguimos vencer Gokibori. Gukibori, não lembro qual é Gukibori. Vamos olhar para montar nosso deck e finalizar a jogatina. A Mike é uma personagem importante né, nas primeiras temporadas de Yu-Gi-Oh! Salvar, vamos montar o deck. Só ver se esse Gokibori é uma coisa que preste. Ah, é um inseto. 1400 de defesa, inseto por inseto. Deixa eu ver se tem algum inseto ainda. Aqui ó, inseto devorador Wookiebody. Se é para ter, né? É obrigado a ter o um inseto, vamos ficar com ele na mão. Vamos dar mais um save state. E finalizar por aqui, pessoal. O próximo vai ser mais crespo a situação. Nós vamos enfrentar uma galerinha bem complicada. de começar, vamos enfrentar o, o, o Kaiba, o Pegasus. A Isis, que ela também tem o um, um Coisa do Milênio Bakura, que também tem Poder do Milênio Então, a próxima vai ser um pouquinho mais hard Então, vamos ter que contar com a sorte Se não funcionar, vamos ter que fazer um sofrido E ganhar umas cartas bacanas, certo? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal Não esqueça de se inscrever no canal, por favor Deem aquela força, quero ver se finalmente eu consigo zerar o Yu-Gi-Oh! no canal Eu começo, começo, começo e paro de si, começo, E assim nunca vai Agora no mobile talvez funcione se inscreva no canal brasileiro, muito importante, já bateu 300, 315 inscritos, quero bater os mil inscritos rápido para poder monetizar o canal, espero que vocês contribuam com a gente, estou tentando fazer um conteúdo bacana, tem, tem música no-fi, tem clipe, tem uh, o Rush Royale com várias dicas de deck, sugestões... Tem Sword Hunter, tem o joguinho do Jason, tem o Arthur no Free Fire, tem bastante coisa variada, tem tutoriais nos três canais Se inscrevam no Aula de História da Web 3.0, tem séries bacanas do TV Escola, séries autorais minha uh, Idade Antiga, Idade Média, Roma Antiga, Grécia Antiga Tem tutoriais também de, de coisas de informática, montar um tabuleiro no PowerPoint, quiz online, entre outras coisas E aqui o canal brasileiro nem preciso falar, né? jogo retrô, é aqui Agora que eu dividi o brasileiro e o retro, que o Retro Games está com cara de retro mesmo, é só jogo velho, é muito difícil de trazer um jogo novo. Eventualmente o Resident Evil 4, mas dá para considerar ele quase um retrozinho, porque já vai sair remake, então se tem remake é retro. Já falei demais, pessoal, e até a próxima.